a Sofia confirme a 11ª vaga de equipe, a Fórmula 1 vai ver um corre-corre de gente que quer entrar no Mundial, pode ter certeza disso, e é sobre o assunto que vamos falar agora. Boa tarde, boa noite, amigos do Grande Prêmio, Pedro Henrique Marum aqui, já no calor de janeiro de 2023 aqui no Rio, muito quente nesses dias, o ano começou com temperatura daquelas por essas bandas. E a FIA veio logo no primeiro dia útil do ano, ali no dia 2, o presidente Mohamed Ben Sulayem anunciou que vai começar um estudo de viabilidade, mais ou menos isso, sobre a possibilidade do ingresso de uma 11ª equipe na Fórmula 1. Pensando também no um novo pacote de regras, os novos carros, os novos motores, isso em 2026. E aí, eu achei isso muito curioso para falar sobre por alguns motivos. Primeiro, eu acho que vai ser um corre-corre de gente interessada na Fórmula 1. Tem muita gente interessada na Fórmula 1 nesse momento. E segunda questão, há muito tempo a gente não vê tanta fábrica com interesse real de ingressar na categoria. A Audi já confirmou presença, vai entrar ali ao lado do Grupo Sauber em 2026 também. E temos outras postulantes a essa vaga, postulantes a uma entrada na Fórmula 1. Antes de entrar nessas cinco fábricas equipes que eu separei aqui, Vou chamar, claro, para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, compartilhem o vídeo, curtam também o canal e deixem seu comentário. Seu comentário aqui é sempre muito importante para a gente. Bom, vamos lá. Não são cinco fábricas, mas eu vou começar aqui na, com, com quem não é fábrica e é a candidata mais óbvia a essa entrada, caso a Fórmula 1 tente... A Fórmula 1, de fato, tem uma vaga em aberto, que é algo que as equipes não querem, mas se a FIA abrir, tá aberta, né? E a FIA anunciou que vai estudar. Isso é um passo enorme, porque até agora ninguém da Fórmula 1 tinha dado um passo em direção a essa abertura de uma vaga para uma nova equipe, para somar uma 11 primeira equipe no grid em 2026. Agora esse passo foi dado, finalmente. Claro que a, a óbvia primeira candidata é a Andretti. A Andretti que teve um acordo próximo para comprar o Grupo Sauber e assumir controle do que hoje é a Alfa Romeo, isso há, há tempos atrás. E agora, desde então, o Michael Andretti falou várias vezes que vai continuar tentando entrar na Fórmula 1. O Mário Andretti sempre fala sobre isso também, sempre fala alguma coisa relacionada à Fórmula 1. A Andretti há muito tempo tem tentado se esgueirar e tem sido ela a rechaçada pelas equipes que dizem que não sabem se vai trazer mais-valia à categoria. Tem uma questão ali de repartir o dinheiro que é pago. É um montante fechado nesse pacto de concórdia pago pela FIA FIAs equipes todo ano, que é dividido entre as 10. Claro que, se houver uma 11 ª equipe, as outras equipes vão receber menos, porque vai ser o mesmo bolo repartido para mais gente. Então essa é uma questão muito importante. Mas a André te garante: tem dinheiro, tem capacidade é tecnológica, vai abrir espaço lá na fábrica que ela, que ela tem para Indy, para outras categorias, para trabalhar com a Fórmula 1. E tem esse interesse, é muito real. Uma segunda também muito óbvia, e eu acho que são três mais óbvias e duas menos nessa lista, tá? Muito óbvia também é a Porsche. A Porsche que chegou, segundo ela, a ter um acordo de aperto de mãos com a Red Bull. Mas a gente já sabia oficialmente no ano passado que, de fato, um acordo ficou próximo entre essas duas marcas. Mas a Porsche queria certo controle sobre, sobre a operação, sobre a parte tecnológica da produção do motor que a Red Bull não estava disposta a entregar, até porque a Red Bull criou a sua Red Bull Powertrains para fazer motores ela própria dentro da mesma fábrica onde trabalha a equipe da Fórmula 1. Então, a Porsche já tem o ok do grupo Volkswagen, que é, é dono da marca, para ingressar na Fórmula 1, assim como a Audi, mas ela não encontrou um espaço. Ela tentou é, olhar para outras equipes, houve ali. Audi e Porsche né, chegaram a conversar com McLaren, com Williams, ninguém estava muito disposto a dar esse controle que essas marcas queriam. A Audi se aconchegou ali com a Sauber, mas a Porsche ainda procura, ainda quer entrar, mantém o desejo de entrar. A Porsche quer um controle, ela quer capacidade, primeiro, de fabricar o próprio motor e, segundo, de controlar diretrizes esportivas. Então, faz mais sentido para a Porsche ter uma equipe sua, uma equipe própria de Fórmula 1. Faz mais sentido do que, por exemplo, para a Honda. A Honda, que é a terceira participante dessa lista, é outra óbvia, porque a Honda quer entrar na Fórmula 1. Ela não quer ter equipe própria, mas ela quer uma parceria, ela quer fornecer motor, ela quer fazer de alguma equipe com capacidade de ganhar corrida e disputar título a sua equipe oficial. As conversas da Honda hoje são com a Red Bull, mas a gente não sabe até onde isso vai, a Red Bull já deixou claro que tem suas ressalvas, a Red Bull controla um pouco esse destino da Honda com relação ao retorno da Fórmula 1, mas as duas estão cada vez mais próximas, a Honda vai voltar a dar nome ao motor da Red Bull nessa temporada, o motor vai ser é, Honda RDPT, né? Honda Red Bull Powertrains, então as duas tem proximidade. A Honda acho que vai procurar primeiro outras possibilidades dentro da Fórmula 1, talvez, com o que hoje é a Aston Martin, para fazer de uma equipe com capacidade a sua equipe oficial antes de ter uma equipe própria, mas quem sabe. E aí as outras duas são muito menos óbvias. No ano passado, a gente já sabia que a Ford tinha é, chegado junto à FIA e feito um monte de pergunta. O, o site inglês The Race informou já há meses atrás que a Ford fez isso, a Ford chegou, conversou, é, ela tem certo interesse, mas ela não deu um passo à frente ainda, faria muito mais sentido para a Ford entrar junto com alguém também, a informação é que ela prefere dar batismo a uma equipe necessariamente do que ter uma equipe ou até fazer um motor. E aí vem a última, que é mais surpreendente talvez, que é a Hyundai. A Hyundai, também o site inglês The Race, afirmou ainda no final do ano passado que o interesse é real da Hyundai na Fórmula 1. No momento é apenas um interesse, tá? O interesse é real, a curiosidade. Mas não há uma confirmação da marca coreana de que vai entrar na Fórmula 1 ou um ok oficial para entrar na Fórmula 1. É aprender coisa. Mas a Hyundai contratou para chefiar seu, seu projeto esportivo o Cyril Abiteboul, ele mesmo, ex-chefe da Renault na Fórmula 1. Então essas cinco são grandes candidatas a aproveitarem essa vaga. Talvez duas delas até, por que não? Uma Andretti entrando com a parte esportiva e fazendo parceria com a Porsche, ou com a Ford, ou com a Honda. Com a Honda talvez seja mais difícil, mas com Ford e com, e com Porsche faz muito sentido, motor Porsche, motor, motor Ford e operação da Andretti, por que não? Bom, é, o que, que você acha? Quem vai aproveitar essa vaga se ela de fato vier? Deixe aqui nos comentários. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.